Este é o último vídeo desta série do mês dos inscritos e das dúvidas e sugestões do pessoal. E para encerrar essa série, eu escolhi uma pergunta que eu recebo com muita frequência, de muita gente, e não é bem uma pergunta, mas é uma situação. A pessoa me descreve a situação da vida dela. O marido perdeu o emprego, o filho saiu de casa... O cachorro morreu, a mãe está doente, eu tenho 500 coisas para fazer, não tenho tempo para mim, estou ficando deprimida o caos. E a pergunta final é: diante deste caos, o que é que eu faço? Muitos de vocês me perguntam como é que eu faço para falar com você, não é isso? Olha, eu já adianto que eu não vou dar o meu telefone, o meu WhatsApp para ninguém porque é muito pessoal, eu divido com a minha família, com os meus amigos mas você pode falar comigo, através dos e-mails, através das redes sociais mas para a gente ficar num relacionamento ainda mais estreito você pode deixar para mim o seu contato aqui, através desse link eu te informo de todas as atividades que eu fizer e você vai ter esse canal de comunicação comigo. Então, o que fazer quando a vida está um caos? A primeira coisa é relaxar. É, há mais ou menos um ano atrás, eu postei alguns vídeos onde eu fazia escalada. E eu contei que quando a gente está na escalada e a gente fica com medo da escalada e não sabe o que fazer, não sabe onde colocar a mão, acontece algo muito impressionante com a nossa visão, que é que a gente fica com a visão como se estivesse dentro de um túnel. E daí a gente não consegue enxergar nada. A gente fica com medo de cair ali, de escorregar o pé da rocha, de escorregar a mão e fica preso ali com medo. E agora, onde que eu ponho a mão? Onde que eu subo o pé? E a gente não consegue enxergar. O óbvio que é ali vai a mão ali vai o pé quando isso acontece numa escalada a gente precisa respirar profundamente procurar relaxar o corpo acalmar-se e então acontece a mágica a visão que estava assim se expande e você de repente opa era ali que eu tinha que colocar a mão as situações de aparente caos na vida são assim também, a gente fica tenso, a gente fica com medo, a gente fica angustiado, a gente não sabe o que fazer e diante desse estado assim, olha, você não vai conseguir nada. Então para essa pergunta, o que eu faço quando existem tantas coisas acontecendo que eu não estou dando conta o que eu faço? Eu estou tão triste, eu tô tão abalado, o que eu faço? Número 1, um, regra, relaxe o seu corpo. Mas como relaxar o corpo? Olha, você pode buscar no YouTube aí uma, uma técnica de relaxamento. Você pode colocar para ouvir as frequências. A frequência que eu mais gosto é a frequência 528 Hz, eu sempre toco essas frequências aqui mesmo nos meus vídeos, para você ter essa, esse relaxamento enquanto me ouve, então busca aqui no YouTube mesmo, busca no seu celular, nos aplicativos de música, frequência 528 Hz e coloca para ouvir o máximo possível, o dia todo, se possível, a noite toda, bem baixinho, você nem precisa escutar direito. Esse tipo de frequência promove um relaxamento e uma alteração nas ondas cerebrais. Relaxe o seu corpo, vá para a natureza. Ah, mas eu não posso ir para a natureza, porque o caos está acontecendo na minha vida. Olha, eu tenho certeza, uma árvore em algum lugar você encontra. Uma florzinha em algum lugar tem. E quando você encontrar essa árvore, pare, encoste na árvore, respire profundamente. E lentamente dê um comando para o seu corpo, relaxe, está tudo bem. Conecte-se com o momento presente, através da sua respiração, só isso, respire. Perceba que tem um chão debaixo dos seus pés. Perceba que você consegue respirar, não está faltando ar no mundo. Perceba que existe uma árvore ali onde você se apoia. Uma flor que você observa. Um pedacinho de chão. Perceba. E relaxe o seu corpo. Faça isso, nem que seja por cinco minutos. E então, perceba a sua mente que em geral está num turbilhão, produzindo um filme depois do outro. Sabe aquel, aquele aqueles programas de televisão com muita gente falando, com os comerciais interrompendo e no cantinho assim tem um filme de terror passando? É assim, né? Então perceba que a sua mente está produzindo isso e continue respirando. Leve toda a sua atenção para alguma coisa como o som da frequência 528 hertz, ou um elemento da natureza, ou simplesmente ainda a sua respiração. Perceba as imagens mentais. Só perceba, sem interpretar nada, sem julgar nada, sem comparar com nada. Perceba. E então, essa visão que está assim, procure expandir assim. ah meu marido perdeu o emprego, ok, o que eu posso fazer diante dessa informação? Existe algo que eu possa fazer? Hum. O meu filho saiu de casa, o que eu posso fazer diante dessa situação? Existe algo que eu possa fazer? Porque muitas vezes, diante desse caos aparente, a gente acredita que deva fazer alguma coisa a gente acredita nisso mas na maioria das vezes a gente não pode fazer nada existem três tipos de assunto no mundo os assuntos que te pertencem os assuntos que pertencem a outras pessoas e os assuntos que pertencem a deus só ele toma conta que a gente tenha a sabedoria de saber de quem é o assunto e na grande maioria das vezes não tem nada a ver com a gente se alguém perto de você está vivendo algum problema dramático saiba que essa questão é dela dele é a vez dele passar por isso observa tenha compaixão uma palavra se te for perguntado alguma coisa se não apenas a sua presença e a sua respiração a regra número 1 um, diante de qualquer caos, é relaxe e respire. A regra número dois, diante de qualquer caos, é observe que a sua mente está turbulenta. Só observe, respire, acalme a mente também. Perceba onde estão as coisas, o que eu posso fazer diante disso. Às vezes, não há nada a fazer, e quando não há nada a fazer, a nossa simples presença, respirando, a nossa tranquilidade, o nosso relaxamento, promove a paz à nossa volta. E as coisas melhoram. Tenha paciência e relaxe. Apenas isso. Ok? Bom, esse foi o último vídeo dessa série, mas não é o nosso último vídeo, obviamente. Se você tem sugestões, perguntas, continue deixando aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu sou, em geral, uma pessoa acessível. Então, eu costumo responder uma pergunta ou outra. Eu costumo anotar as sugestões aqui para o canal e faço os vídeos. Então, vamos lá! A gente pode se aproximar cada vez mais. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei para mim. E um beijo.